Olá estamos aqui uh, com mais uma entrevista na Semana da Linguística, terceira Semana da Linguística. Eu sou a Mariana Santos, eu sou membro da Organização da Semana, é, sou estudante da graduação do Bacharelado em Linguística da UFSCar, e hoje a gente está aqui para entrevistar o professor Elton Pereira e Silva. Boa tarde, bom dia a todos. Obrigada, professor. Uh, o professor Elton ele é... Professora adjunto no Instituto de Letras, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal Fluminense, e tem feito análise sobre os discursos litigiosos no meio digital. Uh, você, se você quiser acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação, professor, senão a gente segue para a primeira pergunta. Ah, tá bom então. É... Bom. Só para avisar, gente, está tendo uma tempestade nesse instante aqui em Niterói, então está tendo muito vento, é, a porta bateu, acabaram de ouvir, né? Então, é, pronto, só para explicar os barulhos que vocês podem ouvir. É, então, eu trabalho no setor de língua portuguesa da UF, sou professor das áreas de língua portuguesa, né? É, e a minha pesquisa é orientada desde o mestrado para a linguística forense, né? Eu trabalho com crime de linguagem. No mestrado, eu analisei golpes do falso sequestro, golpes da recarga premiada, e no doutorado, analisei carta de ameaça. No pós-doutorado, eu trabalhei com de, é, discurso de ódio, né? Que foi o motivo da, do convite para a entrevista. Obrigada, professor. Então, a gente vai para a primeira pergunta e esbarra um pouquinho nisso que você estava falando agora. Falando sobre a sua formação e a sua atuação, nos deparamos com essa interseção com o que o professor faz entre ensino pela perspectiva da semi-linguística e as análises de linguística forense. Como você enxerga a relação desse conjunto na sua produção atual? Perfeito. Então, como eu sou professor de língua portuguesa, de formação, né, trabalho já trabalhei no ensino básico, e... É... Eu, eu trabalho com pessoas que irão lecionar, né, porque o nosso curso é principalmente com licenciatura, e tem bacharelado também, mas a maior parte dos alunos são licenciaturas. Como eu trabalho com ensino, né, eu, eu, eu preparo pessoas que irão se tornar professores majoritariamente, né, a maior parte dos alunos fazem licenciatura, e eu também já fui professor de educação básica e tudo mais, eu sempre procuro confluir a minha pesquisa justamente para o ensino. E uma coisa que a gente sente falta, né? na verdade, não tem problema, porque a linguística aplicada em si né, já se preocupou durante muito tempo com o ensino, ainda se preocupa, a linguística aplicada a esfera jurídica né? tem todas as suas próprias preocupações. Entretanto, eu gosto de trazer à tona essas duas concepções, porque a própria BNCC né, fala quem a importância da gente trabalhar com os alunos justamente preparando-os para emancipação e, e, e desenvolvimento crítico, sobre fake news, por exemplo, fosse sobre discurso de ódio, é, a, a capacidade de adequar a, o registro linguístico né, a determinadas situações de comunicação. Então, pegando o aparato jurídico, né, trazendo à tona essa consideração de que o uso da língua em determinadas situações, né, é, a depender dos efeitos que você dá, a depender da, das ações que você realiza, uma ameaça, por exemplo, um discurso de ódio, pode sim trazer sanções não apenas pedagógicas. Né? No Eden se você realizar uma, um atentado contra os direitos humanos, você tem sua prova penalizada, por exemplo, né? E na vida real, se você fizer algum tipo. Pois é. Na vida real, se você fizer algum tipo de. de de ação linguística que pode ser tipificada né, em, algum, em, alguma, em algum tipo do código penal, você pode, inclusive, ser penalizado. Então, é importante a gente trazer, desde sempre, né, suscitar essas reflexões nos alunos. Então, eu procuro conjugar linguística forense também aplicada, aqui é a questão da formação acadêmica. Ah, que legal. É... Então... A próxima pergunta é, nessa sua produção de análise, como você enxerga as diferenças entre o discurso de ódio no ambiente digital e no ambiente fora dele? Que a gente não quis chamar de outra forma, não virtual ou alguma coisa nesse sentido. Certo. Bom, é, eu... Pesquiso diretamente o discurso virtual, né? até porque é mais fácil de, de, acesse, a, acesso, né? de ter acesso a corpos. Né? Eu entro em algumas páginas do, do Facebook, né? principalmente páginas de, mais voltadas para a esquerda, e facilmente, né? em menos de 10 de, de minutos, você já encontra o primeiro ocorrência ali para seu, os seus dados. Entretanto, uma coisa que ocorre é, frequentemente. É a pessoa e não só pessoas assim, digamos, do cotidiano salientam isso, como alguns pesquisadores também, o próprio professor Rui, Rui Sousa Silva, né? Da Universidade de Porto, chama a atenção para isso. As pessoas, parecem algumas, né, têm a noção de que estão protegidas de, de alguma maneira atrás da tela do computador, né? Principalmente porque muitos dos dados que eu tenho de discurso de ódio foram produzidos por pessoas que não colocam sequer a imagem. Na, no perfil, né? Então, pode ser inclusive fake, por exemplo, né? Então, eles preparam essa, esses perfis e acreditam que estão seguros de alguma medida, né? A questão, o pessoal que trabalha com é, cybercrime, por exemplo, salienta que é facilmente, né? não tão facilmente, sim, mas pronto, né? tem uma possibilidade de perceber quem foi aquela pessoa que realizou aquela, aquele ataque. Né? No âmbito da linguística forense o que a minha pesquisa atual está tentando mostrar, inclusive, é justamente para ver, né? eu ainda não tenho dado para vocês, está tá começando a pesquisa agora, vamos ver daqui a um tempo como vai ser, é justamente perceber se a gente consegue fazer atribuição de autoria né? em textos pequenos, por exemplo, o comentário de ódio no Facebook. Mas o que eu poderia dizer é que, pelo fato de a rede social, é, ou a internet, né, provocar essa, essa ilusão de que a pessoa está protegida ali, as pessoas tendem né, a transparecer de uma maneira mais é, direta aquilo que elas pensam, por exemplo. Algo que, durante a interação face a face, a pessoa talvez é, fosse evitar, né, para evitar justamente o conflito, para evitar as polêmicas. E na internet cria-se um âmbito mais como a própria Ruth Amos se fala, né? A internet é como o Facebook é a nova praça de, de, de debate argumentativo, né? Parece que ali todo mundo quer e se sente apto a externalizar suas opiniões, mesmo que sejam opiniões é, criminosas, né? É, eu pensei uma pergunta agora que me deixa bem interessada que não está aqui. Aí você fica à vontade para responder. Mas é, diferentes é, redes sociais têm diferentes possibilidades de você se manifestar também virtualmente, né? Isso Com também certeza. vai implicar nesse discurso de ódio, na forma como as pessoas se sentem confortáveis ou não, ou suas escolhas de palavras também, no, naquele ambiente de virtual. Pois é, é eu, eu conheço pes, pesquisas né, que se debruçaram sobre principalmente o Twitter e o Facebook. A minha pesquisa em assim si é no Facebook. E o Facebook, com certeza, né, é usado por pessoas de uma faixa etária diferenciada. Né? Por para o Twitter, eu não uso o Twitter, né? mas os meus alunos usam. Então, tem, chama a atenção de pessoas mais jovens, por exemplo. Então, o nicho é menor. Já o Facebook, né, dependendo da página, qualquer um pode ter acesso àquela publicação. É, então, eu não tenho dados é, diretamente, eu não analisei Twitter no português do Brasil. Né, eu trabalhei diretamente com o Facebook, mas é uma hipótese de trabalho. Né, poderia ser, alguém tiver interesse aí em comparar, perceber. aí né, determinadas quantidades de, de postagem... É, em que, que temas surgem, por exemplo, né, que possibilidades, e quantos meus comentários surgem no Facebook, pode ser até a mesma postagem, né, digamos, a mesma postagem do mesmo fato, né, post, é, é, postado no, no Facebook e no Twitter, será que há diferença, né, como eu trabalho com o Facebook, eu tenho impressão, mas é uma hipótese, tá, eu não, investiguei isso a fundo, tenho a impressão de que no Facebook, no, no Facebook, por ser mais aberto, pode restringir um pouco mais, né? Mas pronto, é só uma hipótese de trabalho que pode ser validada para algum de vocês, inclusive futuramente. É que legal. Fica a dica aí, então, professor, que está assistindo. É... Como são as análises de discurso de ódio na linguística forense, em questão mais de metodologia mesmo? Mas se tiver outras questões que você achar importante também, pode colocar. Ah, perfeito. Então, de, depende justamente da orientação metodológica e epistemológica do, da pessoa que está analisando, né? É, Para dizer a verdade, eu não encontrei muito trabalho na área da linguística, tá, gente? Eu encontrei muito trabalho na área do pessoal da ciência da computação, que trabalha com detecção automática de discurso de ódio. Esse é um grande, inclusive, digamos, um, entre aspas, né, um problema, mas, de novo, não é um problema diretamente porque... De no... Cada teoria, cada ciência vai trabalhar de uma determinada forma. Mas em alguns trabalhos, por exemplo, ele chamava atenção para algumas palavras que poderiam né, ser usadas em, em discurso de ódio. Então, pronto, a gente realmente sabe que algumas palavras são usadas para ofender. Entretanto, essas mesmas palavras, em determinadas situações, a depender da identidade dos sujeitos que estiverem em interação, não teriam essa capacidade, né, digamos, ofensiva. Então, ok, a gente pode partir de um primeiro plano, né, de observar palavras, sintagmas, né, é, na, na linguística computacional tem gramas, n-grams, por exemplo, né, bigramas, duas palavras, etc. É, entretanto, toda análise, por mais automatizada que seja, para nós linguistas, né, ela deve passar pelo crivo do olhar qualitativo, né, porque é o linguista que vai olhar, olha, nesse contexto aqui, sim, ela é pejorativa, ela tem capacidade de, de ser usada como, como ódio, atacando pessoas da comunidade LGBTQIA+, é, religiões, pessoas de religiões, religiões diferentes e também de etnias diferentes. Né? Bom, as metodologias são bem diferenciadas a depender né, da perspectiva teórica, metodológica né, e epistemológica do próprio pesquisador. É, eu... Achei muitos trabalhos na área da ciência da computação. O pessoal que trabalha com processamento de linguagem natural, por exemplo... E essa era até uma questão que me chamou a atenção, né? Muitos deles tentavam, então, classificar palavras, sintagmas que pudessem ser empregados em discurso de ódio, né? Algumas palavras, por exemplo, que a gente sabe, né? A gente que trabalha com linguagem interação, discurso e tudo mais, que a depender da interação, a depender da identidade de quem está entrando em contato, não seria né, usada como maneira é, de ofender o outro. Então, a palavra isolada não significa muita coisa, pode ser usado como um passo inicial, mas claro, né, o, uma coisa que o computador ainda não faz, e aí precisa do, do olhar humano, né, inclusive o pessoal do Facebook, quando tem detecção automática, passa sempre por um olhar de um, de um funcionário, e no caso, é, essa atenção que o linguista chama, né é que as palavras né, adquirem sentidos diferentes a depender, então, das identidades, né, de quem está conversando, de quem está produzindo o texto, recebendo o texto, etc. Né? No meu caso, o que, é que eu fiz? Eu tentei categorizar não palavras, sintagmas, expressões isoladas, mas argumentos. Então, eu fui tentar entender né, quais eram os argumentos mais prototípicos a depender do grupo-alvo, né? porque é, eu analisei 600 comentários mas o, o grupo-alvo era pessoas da população LGBTQIA+, pessoas negras, indígenas e judias, né, no âmbito é, da etnia, né, e também pessoas de diferentes religiões. E aí eu fui tentar categorizar. né? Será que a argumentação é diferente? Né? Claro que há, porque o, o público-alvo é diferente. Então, o que, o que ofende a população negra é diferente do que vai ofender a população transexual, é, por exemplo. Né? Mas eu fui tentar categorizar, justamente levando em consideração essas unidades retóricas maiores do que é, sintagmas e palavras isoladas. Eu fiquei com uma curiosidade minha aqui agora também. Eu gostaria de perguntar se você não se importar. É porque, assim... A gente percebe que tem muitas pessoas que tentam burlar esses identificadores, né? Elas escrevem as palavras de outras formas, mas ofendem da mesma forma dentro daquele contexto. Você sabe se tem pesquisas que já estão preocupadas com esse tipo de... Interessante, né? Porque eu realmente observo isso no dia a dia das redes sociais, mas eu não cheguei a ver ainda, tá? Essa é uma uma coisa talvez seja nova, né, talvez seja importante pesquisar, inclusive. Mas, de novo, eu chamo a atenção para, para, para o olhar qualitativo da linguística, né, porque observe que algumas palavras que o, o aparelho vai identificar, né, que o software, o algoritmo vai identificar como sendo ofensivo e bloqueia o seu uso, na verdade, pode não ser. Por exemplo, a palavra gay que eles escrevem como IEG, né? IAG, por exemplo, para evitar que o algoritmo impeça né, aquela publicação, sendo que, na verdade, a depender de novo das identidades que a gente vem interagindo, não seria ofensivo. Né? Mas é essa questão do pontapé inicial que eu chamo a atenção. Né? Para evitar que seja empregado em questões pejorativas, ele já elimina aquela possibilidade. possibilidade. Então, seria interessante alguém realmente fazer uma análise, né? não só... Qualitativa, mas também quantitativa para observar, né? Quantas vezes aquela, aquelas expressões são modificadas, mesmo que o contexto não fosse pejorativo, né? Seria, de novo, interessante. Só para vocês já entenderem, a linguística forense, ela é nova, né? Uma, em perspectiva global, e no Brasil, ela é bastante recente, né? Então, pesquisas em língua portuguesa do Brasil ainda são bastante incipientes, né? Já temos muita coisa, tem muito colega que já publicou, temos já. Tese, dissertações, mas vocês estão observando aqui que o tempo todo surgem né, novas é, inquietações que talvez sejam é, objeto de estudo para, estudo, para trabalhos futuros, né, inclusive. Ah, isso é ótimo também. A próxima pergunta é como a linguística forense atua no mercado de trabalho brasileiro? Que a gente já começou a falar disso, então, em relação a que tipo de encomendas surgem, para que fins elas são encomendadas. É, se você trabalha em equipe si, se você trabalha sozinho, quais são as condições para definir se é um trabalho que precisa ser feito em conjunto ou individualmente, se ocorrer das duas formas? Perfeito. Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho, vai ter que falar um pouquinho sobre que, como, como funciona né, essa questão jurídica relacionada com perícia judicial. No Brasil, é, o, que, o que é perícia judicial? Né? O juízo, os advogados, né, promotores, eles não... não de, eles, claro, que eles sabem muito sobre suas áreas, né? Só que às vezes uma determinada demanda, né, vai depender também de conhecimentos fora do direito, né, conhecimentos distantes da sua própria alçada. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão lançar a mão de profissionais, né, idôneos, que estejam capazes, aí que vem o termo, né, perito, perito significa expert, alguém que entende, né, que domina uma determinada área e presta serviços ali para auxiliar o judiciário. Então, no Brasil, nós temos né, a Polícia Científica, da própria Polícia Federal e da Polícia Civil, e essas pessoas são funcionários públicos, elas fazem concurso né, e assumem lá o seu cargo. Na Polícia Federal, nós não temos fonodiólogos nem linguistas trabalhando diretamente. tá? Então, temos muitos engenheiros, mesmo sendo a análise em fonética, por exemplo, muitos engenheiros ocupam essa... Esse espaço. Até porque é, uma, é uma, uma... E aí, já pegando a questão da interdisciplinaridade, né? Não é apenas uma análise da, da própria questão linguística ali da fanática forense, né? Tem que analisar se o vídeo foi, por exemplo, alterado, se a gravação foi alterada, se há de faces, né? que a pessoa está tá, tá tentando disfarçar sua voz ali com algum objeto, por exemplo, um meio material, né? Então, a, a fonética forense por natureza, já é interdisciplinar, né? Então, quanto mais pessoas de diferentes áreas estiverem trabalhando, melhor. É por isso, inclusive, que os engenheiros e fonodiólogos atuam, né? Trazem considerações da linguística, mas também precisam dessas questões mais técnicas. Entretanto, obviamente, uma pessoa formada em letras, né? formada em linguística, poderia muito bem contribuir, porque o que a gente vê nas análises, né? muitas vezes não consideram a questão sociolinguística, por exemplo, né, de variação dialetal, outras vezes consideram, mas trazem de uma maneira um pouco mais, é, como que eu posso dizer, né? séria, sempre séria, né? mas não são pessoas da linguística. Né? Então, a gente percebe claramente. Por outro lado, eu também conheço pessoas que são fonodiólogos, engenheiros, e convidam linguistas para assessorá-los. Né? Então, aqui que entra a questão da interdisciplinaridade. A gente tem que pensar que estamos trabalhando né, num problema que pode levar alguém a ser condenado é, ou inocentado. Né? Então, é uma coisa muito séria. Se não for parte da sua alçada, uma questão ética, inclusive, né? os linguistas forenses, o Roger Shai, por exemplo, americano, a Sheila Carroll, é, de Barcelona, por exemplo, chama atenção para isso. Se não for da salsada fazer aquela análise, não aceite o trabalho. Eu, por exemplo, nunca citaria um trabalho em fonética forense, apesar de lecionar fonética e fonologia na universidade, né, eu não domino aquelas questões mais técnicas. Mas continuando, então, a explicar. Né, é, eu já vi uma vez num, um concurso para o Estado do Pará, para, para a Polícia Científica do Estado do Pará, Polícia Civil, que abarcava pessoas formadas em letras, tá? Só que nunca mais vi uma, uma prova só para pessoas da letras. Quem é formado em letras pode fazer a prova para a polícia civil, para entrar da perícia em polícia civil, mas é uma prova destinada a todo e qualquer né, pessoa que tenha curso superior, tá? Então, a gente vai ver lá uma... É uma prova destinada para um engenheiro específico, para o fonoaudiólogo, para o físico, mas não vai ter para letras, aí pode entrar naquela mais geral. Lembrando que a pessoa que passa um concurso, então, vai ter que trabalhar com várias demandas na polícia científica, não diretamente linguística forense. Tá? Então, observem que a gente já tem alguns apontamentos, teve uma matéria há pouco tempo, na revista Época, é, em que é, peritos da Polícia Federal Desviam, né, que, que eles precisavam de linguistas e fonodiólogos para ajudá-los, né? só que a, a gente ainda está Bom, eu ainda não vi um concurso, né, exatamente para a área do FAMADELETOS. Então, como que é a atuação no Brasil, né? É, uma pessoa pode se cadastrar no Tribunal de Justiça, né, tem, toda, tem que ter um curso determinado, cada tribunal de cada estado trabalha de maneira diferente, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem que ter um curso de tantas horas, não me lembro agora o certo, é, e apresentar alguma documentação e tudo, e você vai estar no banco, né, de peritos judiciais. Então, o perito criminal é aquele concursado na Polícia Civil ou da Polícia Federal. Já o perito judicial, ele trabalha ad hoc. O que é isso? Né? Ele trabalha quando tem demanda para ele. Né? Então, o juiz que chega uma demanda para ele, entra no banco, procura alguém que seja especializado, te manda e então, toma convocação, uma intimação, para você apresentar honorários e dizer se pode né, fazer a determinada, o determinado trabalho. Além disso ainda, Mariana, tem a possibilidade do... Do, do trabalho né, ser feito como auxiliar técnico, isto é, não parte do juiz a convocação. O advogado e a parte né, que está lá em litígio acham, acredito então, que um profissional poderia contribuir e realizar uma pesquisa, um laudo ali, né, que a gente chama de relatório técnico, para sustentar determinado argumento. Né? Então, entra em contato diretamente com o indivíduo, que é, que é capacitado para aquilo, né, e contrata. Aí o indivíduo já trata até por questões de, de salário, né, questões de do, do receb, recebimento, com a parte diretamente, não com, com fórum, né? Então, esse, é, esse trabalho a gente chama de auxiliar técnico. Então, pronto. Que eu saiba, no Brasil, a maior parte do meu trabalho é feito justamente com, com pessoas trabalhando como auxiliar técnico, mas também a gente encontra, é, eu conheço algumas pessoas que já trabalharam como perito é, judicial, né? Convocado, então, a trabalhar, a fornecer determinada análise para o, para o juizado, para o juiz, né? Melhor dizendo. É um mercado ainda bem difícil aqui no Brasil, né? Isso, aí a gente ainda é bastante incipiente, tá, gente? Mas a questão é: quanto mais a gente falar de linguística forense, né, mais vocês, estudiosos da linguística, vão se posicionar e falar: olha, nós somos os mais capacitados para atuar como linguista forense, né? E principalmente o pessoal da esfera jurídica vai começar a entender mais: é né, que é possível fazer esse tipo de análise. Eu mesmo vi um caso há pouco tempo, não, não vou citar porque envolve. É impor... Pronto, vai ficar gravado, né? Mas um caso em que houve uma evidência, que era uma carta escrita por um determinado sujeito, né? Que era um, ele, Pronto, ele foi, foi acusado, foi condenado e tudo mais. É, entretanto, deixaram a carta, que era uma ótima evidência, né? Deixaram ela guardada porque não tinha nenhuma marca de impressão digital sendo que a gente poderia entrar com outro tipo de evidências, né? no caso, evidências linguísticas, não puramente grafotécnicas. Né? O que a grafotecnia faz? Analisa a forma mecânica de construção da escrita. Né? A linguística forense ela ultrapassa a construção mecânica e ela chega, teoricamente, até a forma de emprego né? do sistema linguístico, no caso. Né? Então, escolhas lexicais, é, até mesmo alguma, algum desvio gramatical frequente de um determinado indivíduo, por exemplo, né? a gente pode perceber e pontuação e, e vários outros, outros marcadores linguísticos. né? Muitas vezes a, a mídia atrapalha um pouco né, essa identificação do linguista como um, um profissional. É, eu me lembrei agora até de uma série brasileira, a Bom Dia, Verônica, em que um detetive que não não necessariamente tinha uma especialização em linguística. É, propõe uma análise de, do, do conteúdo que o criminoso, o suposto criminoso, postava nas redes sociais dele para poder identificar um perfil dele na internet. Perfeito. Ótima colocação, porque de vez em quando na mídia a gente encontra né, pessoas que não têm formação em letras ou linguística fazendo análise linguística. Né? Então, uma pessoa a pessoa já é perita em outra área, e aí o jornalista vai lá e convida uma pessoa que é perita, né, em uma balística, por exemplo, química forense, etc, a fazer a análise do texto e a pessoa aceita ainda, né? Eu fico realmente preocupado não só com o convite da pessoa que não conhece a linguística a forense, o profissional mais capacitado, mas também fico é, estufe, estupefato com a pessoa que aceita o convite de fazer análise de algo que ele não domina, teoricamente, né? E ainda tenta usar alguns termos né, de linguística que deve ter lido em algum lugar, por exemplo, mas é isso, gente, eu estou realmente falando de maneira mais à vontade para vocês, porque é um evento da área de letras e linguística, né? É, enquanto o profissional da letras não se posicionar, e dizer, olha, apesar de estar começando, a gente tem possibilidade de crescimento, né? a gente precisa mostrar que nós somos os cientistas da língua, né? da linguagem. É, pronto, se tiver demanda e não tiver quem da Letras atue, outras pessoas vão atuar. Isso é, é verdade. Né? Então, é por isso que eu gosto de chamar atenção para o fato de que é, o trabalho interdisciplinar é necessário, por exemplo, principalmente se envolver questões da psicologia, né, aí pode trazer algum perfilador da área da um psicólogo ou um psicanalista, por exemplo, ou um psiquiatra, etc. Um fonodiólogo se tiver trabalhando com a língua materializada, a língua oral materializada e né? tudo mais, mas o linguista tem que estar fazendo parte daquele, daquele como, como, daquela equipe, né, se for um trabalho com língua, né, se for um trabalho olhando para textos orais ser escritos, se a gente estiver olhando para aquele material, do ponto de vista linguístico, tem que ter um linguista atuando, né? Você comentou da Sheila Keralt, eu não sei se é assim que pronuncio o sobrenome dela, eu tinha começado a ler um livro dela, é, dos 50 casos de linguística forense, e ela comenta sobre haver essa punição para quando a, o linguista, ou o profissional que for, que estiver trabalhando ali, faz, um, uma, faz um, um argumento que leva a pessoa a ser presa, a ser punida, enfim, perante a lei, e depois se descobre ou se prova falso a, a criminalização da pessoa e isso gera uma punição para o profissional, né? Eu não sei isso. se é eu também é assim, eu acho que você chegou a comentar, mas é uma coisa importante, né? Já que você disse que as pessoas costumam, ou estão é, se propondo a aceitar convites sem levar tão a sério assim. E isso ela chama atenção para um caso bastante famoso, né? Do, do, do moço que ele era falante, ele era falante de espanhol, mas foi periciado com o um moço que era falante de italiano. Aí o moço comprovou, ele disse que havia comprovado que a voz era do sujeito A, mas na verdade depois o moço foi preso, inclusive, né, na Itália. Depois comprovou que na verdade a voz era do sujeito B. Então o perito foi é, é, condenado. Eu não eu não sei ao certo agora posso até ver no livro depois é o qual foi a pena para ele né? mas aqui no Brasil tá no Código Penal direitinho né assim o, o perito pode ser afastado pagar multa e até mesmo prisão se ele produzir né algum tipo de, de, de análise equivocada claro né é, é, que ele tenha tido a, a, a que ele que ele tenha depois vocês altera essa questão porque eu tô esquecendo o termo técnico mas que, é o que que ele tenha produzido, né, de maneira, não porque ele quis, mas porque ele ele não seria o, o, o profissional capacitado para aquela demanda, né, e acabou aceitando. É muito importante, né, você tá, às vezes, acabando com a vida de uma pessoa inocente. Exatamente. Aí, a próxima pergunta é sobre o trabalho que a gente já comentou um pouquinho, que você fez sobre o Facebook, que é um pouco recente, de 2020, né, é sobre essa sua análise de discurso de ódio no Facebook, como você vê essa dinâmica no espaço do Facebook? Como foi é, todo o processo desse trabalho, desde as hipóteses, a metodologia, o processo de análise, o que, que você observou desses casos? Tá, então, é, o que me motivou a fazer essa pesquisa né, foi, foi até feito, foi a minha pesquisa de pós-doutorado, que eu fiz na PUC-Rio, é, eu, pronto, o Brasil já estava, né, até o tema do evento é isso, o Brasil já estava vivendo essa emergência de discursos, né, muito polêmicos, muito contraditórios, né, vamos ver se agora a coisa volta a ficar um pouco menos problemática, mas durante um dos ataques, né, que houve ao Supremo Tribunal Federal, o próprio Alexandre de Moraes veio a público para dizer, né, olha, liberdade de expressão termina até quando você começa a ofender o seu, o, o, o seu interlocutor, né, então, você não pode cometer discurso de ódio, isso no, no plano geral, no plano direito mesmo, né, social, você não pode cometer discurso de ódio achando que está né, preservado pela liberdade de expressão. E aí, quando eu vi o próprio Legião de Moraes vindo à tona dizer aquilo, eu pensei, olha, será que a gente poderia encontrar algumas categorias linguísticas ali que pudessem contribuir para perceber né, qual é o limite? Porque, realmente, para algumas pessoas, essa linha é, linha é muito tênue, né? Algumas pessoas vão pensar, olha, até aqui, liberdade de expressão te resguarda, outras pessoas vão ir um pouco além dessa linha, por exemplo. Né? Então, o que, que eu fiz? Pronto, né? A minha hipótese inicial era: haveria, né, tanto marcas linguísticas quanto discursivas para chegar até esse possível limite, né? Tem toda uma questão cultural discursiva aí que vai perpassar. E eu mesmo, né, eu, como eu, sou, eu trabalho com análise do discurso, eu sei que mesmo o analista não pode ficar isento de subjetividade durante a sua análise, né? Então, eu coletei vários comentários do Facebook, né? Esse gênero é um pouco fluido, né? É, que poderiam ter entendido como discurso de ódio. né? Então, claro que eu parti do meu próprio olhar mesmo. Para mim, eram discursos ofensivos. Então, o que, que eu resolvi fazer? Né? Eu trouxe até algumas perspectivas da linguística computacional. Uma das tarefas da linguística computacional, o pessoal que trabalha com processamento de linguagem natural, um dos primeiros passos, é realizar a anotação de córpora, né? O que é que anotar? Você pode é, aderir etiquetas. né? Desde o plano, mostra sintático, então, colocar o verbo, o adjetivo... É, etc., até o plano mais amplo, discursivo, que né? foi o que eu tentei fazer, então, categorizar, elaborar, então, etiquetas que pudessem ser aplicadas a determinados argumentos mais prototípicos. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, né? porque é, eu, então, convidei cinco anotadores, voluntários, anotadores mesmo, né? porque o primeiro passo é feito com pessoas. Isso a literatura é, estrangeira mostra para gente que, é, a gente tem que passar por uma análise de, de alguns softwares, né? Então, tem várias, várias perspectivas, mas eu, eu, eu, eu fiz opção por um. Analisei pela, pela estatística, modelo, é, grau de concordância capa. E, de acordo com a, com a literatura estrangeira que eu tinha tido contato, né, eu precisava de um grau de concordância de 0,8 para realmente ser considerado, ou seja, né, 0,8 ali do, do, dos anotadores deveriam concordar. Os meus dados foram 0,4, no máximo 0,5. Por quê? Justamente porque perpassava essa questão cultural. Algumas pessoas, né, mesmo que se identificassem com é, a identidade de gênero de X ou Y, Levava em consideração uma determinada denuncia. Dizia, não, isso aqui é só violência. Não, isso aqui é uma uma é... Estava tá fornecendo opinião e outro dizia que era discurso de ódio, principalmente quando lidava com religião. Um, um enunciado falava assim, né? Pode falar o que quiser, mas homossexualismo é pecado, né? E aí, um, um, diretamente, uma pessoa disse que era discurso de ódio, a outra disse que era violência verbal sem ser ódio diretamente, e o outro disse: não, é a opinião dele por um preceito religioso, né? Ou seja, é muito complicado você realmente ter ser. Uma, uma análise puramente linguística e discussiva para dizer onde estão os limites. Né? Eu tentei contribuir, mas ainda falta muito trabalho pela frente, tá, gente? Essa que é essa que é a realidade. E talvez o meu corpus tenha sido pequeno, né? Eu fiz uma análise de 600 comentários, o ideal seria né, bem mais comentários e com mais pessoas trabalhando também para tentar encontrar algum determinado padrão. É, eu, é, a minha entonação foi de continuidade, né? Foi erro meu. <risos> pronto, algum determinado padrão. É interessante isso, porque também, assim, às vezes você quer denunciar alguma postagem, algum comentário, é um pouquinho difícil você decidir no que, que ele se enquadra, naquelas opções que a rede social te dá também, né? Exato, principalmente quando é um comentário irônico, né? E aí você, como é, indivíduo, você percebe que tem uma ironia ali, mas a pessoa pode dizer que não tinha, por exemplo. Né? Uma coisa que eu, que eu aprendi também, nem foi para uma questão acadêmica, foi lendo as diretrizes do Facebook, é que a, a rede social Facebook considera humor, é, a, me, melhor reformulando, né? não considera humor como discurso de ódio. Então, se eles entenderem que foi uma piada, por exemplo, né? e aí até em inglês tem algumas, é, alguns termos, é o famoso troll da internet, por exemplo. Se eles entenderem que foi uma piada, eles não retiram o aquele comentário do ar, o que é bastante controverso, inclusive entre as próprias redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tem políticas diferenciadas, né, de, de distinguir o discurso de ódio e tudo mais, então vocês vêem que é uma, uma, uma discussão muito em pauta, muito recente, né, é, que parece que recentemente veio, ficou bem mais à tona, né, alguns discursos que legitimam outros discursos que vão surgindo, é... E a gente precisa de cada vez mais pesquisa para tentar justamente entender né, o que está que acontecendo, tanto no plano mais amplo, social, antropológico, cultural, quanto no plano até mesmo ali microlinguístico, né? Entender é, se há alguma diferença no, no uso né, que as pessoas fazem da língua nesses ambientes. Essas diferenças das redes sociais são é, é fantásticas, porque eu fiquei um bom tempo sem usar Facebook e eu nunca usei Twitter. Aí eu abri uma conta no Twitter e falei, o que está acontecendo aqui? Eu não entendia como é que funcionavam os dinâmicos das pessoas ali, o diálogo. E também extraí um pouco o Facebook depois de um tempo. É, o YouTube também é outra coisa, né, porque os comentários funcionam de outra forma também. A outra pergunta é, em relação a essa pesquisa, uh, como o trabalho em conjunto das áreas de linguística forense e computacional forneceram ferramentas para sua análise? Pronto, então, eu acabei, é, eu tinha feito uma disciplina na época é, é, que relacionava a linguística de corpos e linguística computacional, eu acabei trazendo algumas, alguns pesquisadores, justamente porque muitos dos trabalhos que eu encontrava acerca do discurso de ódio vinham, então, do pessoal da computação, que trabalha com processamento de linguagem natural, né, como que eles poderiam, então, fornecer inputs para a máquina é, para treinar, né? treinamento de máquina ali, aprendizado de máquina, para que o computador pudesse, então, perceber discurso de ódio, perceber algum ataque, etc. É, e aí eu, eu percebi que até no Brasil, mesmo nessa, nessa questão, ainda a gente está bastante incipiente, eu encontrei um trabalho do moço Nascimento, nome dele, que trabalhou com, com português do Brasil, e mesmo assim ele encontrou poucos dados e trouxe também parte do corpus era em, era em inglês. É, então, o que, o que essa pesquisa me forneceu foi justamente mais esse input né, de entender que é preciso categorizar, né, catalogar, etiquetar né, essa, essas, esses discursos justamente para possível aplicação em aprendizado de máquina, mas eu não trabalho com aprendizado de máquina. Tá? A linguística forense como um todo trabalha né, já há algum tempo com é, softwares e, e algumas ferramentas computacionais, por exemplo, a análise de plágio sem um software de, de detecção de plástica fica muito difícil trabalhar e também já tem algumas ferramentas para análise de detecção de autoria né é, existe algumas ferramentas por exemplo Word Myth Tools, que é, que é gratuito o Ent.com também é gratuito que vai te dar por exemplo lista de palavras frequência de palavras mais e menos usadas isso aí a gente pode aplicar para tentar delinear né o perfil linguístico de um sujeito tentar delinear ali o estilo linguístico de alguém então basicamente a linguística forense sem uso de software fica muito, talvez muito subjetiva, né? Então hoje em dia já não encontra mais eco, né? O professor Malcolm Coulter é, que é um dos grandes nomes da linguística forense mundial, né? Ele trabalha no Brasil me disse mesmo há pouco tempo, ó, se você quiser trabalhar com linguística forense, traz uma análise de software, é, senão não tem muita, muita validade. Né? Antigamente, de, no, no, na segunda metade do século XX, tentou-se criar muitos, né, muitos programas, algumas, é, é, alguns recursos para tentar medir o estilo da pessoa, inclusive se chamava estilometria, né? e aí alguns linguistas, principalmente para essa questão mais qualitativa vieram dizendo olha uma análise quantitativa é obviamente muito bem-vinda mas a análise qualitativa é imprescindível né? então quando a gente une as duas coisas o trabalho tende a ser mais é, mais rico né mais, mais mais contributivo mesmo para a gente para tanto pesquisa acadêmica quanto para pesquisa aplicada mesmo no, nas perícias ah é muito interessante também é, como as áreas se ajudam trabalhando juntos. Exatamente. É, basicamente, a linguística de corpos também contribui é, bastante. né Então, um, um exemplo. Uma das áreas da linguística forense, eu falei bastante, que é da atribuição de autoria. O né? que, que é atribuição de autoria? É, eu tenho um texto, a gente chama de, de texto questionado, né? eu não sei quem é o autor daquele texto, mas eu tenho um suspeito. Então, Traço o perfil linguístico de um determinado grupo de textos, traço o perfil linguístico desse texto questionado, né, e posso comparar para perceber se tem chance ou não. Principalmente se houver, então, textos né, para, é, escritos então, por um terceiro para cruzar os dados e perceber. Uma outra área de, de atuação bastante interessante, na, e que foi, inclusive, minha área de, do, de pesquisa no doutorado, Chama determinação de significado, eu tenho uma determinada palavra, uma expressão, né, que está gerando dúvidas ali, um interpreta como X, outro interpreta como Y, uma, uma ameaça, por exemplo, né, é, e aí, eu, o, como diz o Fiorini, né, o um implícito é aquilo que se diz sem dizer, né, é responsabilidade do ouvinte o que ele entende por meio do implícito, então, uma ameaça, por exemplo, a pessoa que realizou uma ameaça velada pode dizer, não, eu não disse isso, foi você que entendeu. Mas como que o linguista poderia aferir, né? Por, um, por uma das ferramentas interessantes, é a análise de corpora, né? Então, analisa um determinado conjunto de dados, corpo dos portugueses, por exemplo, ou um bilhão de palavras, né? Coloca aquela expressão ali e vê, né? quais foram as recorrências nesse sentido e quais foram as recorrências naquele outro sentido, né? A gente poderia, então, ter dados quantitativos para subsidiar a nossa interpretação, a nossa análise. Então, linguística computacional, linguística é, de corpos está sempre em voga na linguística floresta atual. Ah, então, a, a gente vai caminhando para as últimas perguntas. Foi rapidinho, Bom, né? A gente tá faz uma conversa mesmo, né não uma entrevista. Oh, exatamente. Acho que deixa mais interessante, talvez para quem está assistindo também, né? Vou dizer uma coisa que eu vou cortar depois. Eu também estudo autoria. Estou fazendo uma iniciação científica agora, mas aí é, é outra parte. É tá. em meios materiais, é com objetos editoriais. Quando, é quando acabar a, a entrevista, você me fala. Quero, falo, sim. Quero saber mais. Então, professor, olhando toda a sua trajetória, como você enxerga hoje as possibilidades de formação que levam até a sua atuação? Você acredita que esses tempos de crises afetaram muito as possibilidades dos alunos de conseguir se descobrir em áreas diferentes? Então, muito interessante essa pergunta, porque é, muitas pessoas que fazem curso comigo, agora eu estou com curso de extensão em linguística forense pela UF, né, e eu tentei abarcar aí pessoas de várias áreas, deixei bem... Bem aberta né, as possibilidades. Então, tem aluno meu que da psicologia, do direito, é, é, muitos aletos, claro, né, e do Brasil todo. E ele vive perguntando né, como fazer pesquisa, como começar na área, né? E, gente, a verdade é a seguinte: eu conheci a linguística forense. É, por causa de uma citação que a Thaís Stófro faz naquele livro Fonética e Fonologia do Português, né? bem rapidinho quatro linhas só, a partir dali eu comecei a pesquisar sozinho e realmente o pessoal da minha universidade não conhecia a linguística forense. Quando eu fui defender minha dissertação de mestrado, né? eu, por muita sorte eu encontrei ótimos é, orientadores que aceitavam as minhas ideias, né? mas eles também não trabalhavam com linguística forense mas uma pessoa numa banca, para vocês terem uma ideia, na minha banca de mestrado, perguntou por que é que eu tinha inventado a linguística forense. Eu fui... Enfim, né? Mas que bom que a pessoa pensou que eu tinha capacidade para criar uma área, mas não, né? Eu tinha deixado claro lá, tinha um capítulo inteiro explicando o que era a linguística forense, mas só para vocês verem como que a área ainda é um bastante desconhecida. Né? Mas o que, que vocês podem fazer? Né? Comece a estudar por si só, tem vários, vários textos, inclusive gratuitos. Daqui a pouco posso fazer umas recomendações para vocês. A própria Mariana citou, citou agora há pouco o livro da Sheila Carrot, né, que foi traduzido pela Fabiana Lima, uma amiga minha aqui no Brasil. É, ela lançou também um, um livro novo há pouco tempo, mas ainda não foi traduzido. Então, vocês têm a, a, a possibilidade de começar sozinhos né? e, claro, né, contar sempre com o orientador que abrace a ideia de vocês porque a linguística forense, na verdade, não é uma perspectiva, uma teoria completamente isolada. Né? A linguística forense é a linguística, em várias vertentes da linguística, né, trabalhando em prol de contribuir para um problema forense real, real. Né? No meu caso, eu trabalho com a teoria semolinguística do discurso. Tem amigos que trabalham com a linguística sistêmico-funcional, outros trabalham com a análise crítica do discurso, por aí vai. Então, vocês dependem então, do seu objeto de estudo, né? procurem um objeto, pronto, procurem um professor que trabalha com aquele objeto, com determinada análise, e proponham para ele, então, a possibilidade de fazer pesquisa voltada para o âmbito forense. Agora, essa questão do tempo de crise, né? Infelizmente, teve toda essa questão da pandemia e tudo mais. Entretanto, durante a pandemia, a gente teve essa possibilidade aqui de, de termos contato pela internet, né? As tecnologias, inclusive, avançaram muito. E durante a pandemia, a gente teve algumas mesas redondas pela Bralinha ao Vivo, por exemplo, sobre linguística forense. Eu mesmo coordenei uma chamada Linguística Forense Possibilidade de Estudo e Aplicações. Está lá no YouTube tem a, a professora Jael, a professora Virginia, o professor Rui Sousa Silva, o professor Sandro Marengo, todos comigo em diálogo, e cada um de uma área diferente, né, falando sobre suas próprias atuações. Eu também ofereci um curso pela Bralin chamado, acho que era Introdução à Linguística Forense, está disponível na plataforma EAD da Abralim, e tudo isso foi possibilitado né, pela é, interação mediada por tecnologia, né? que infelizmente teve toda essa questão da pandemia, mas teve esse lado também de avançar esses, essas ferramentas que estão, por exemplo, nos possibilitando entrar em contato aqui agora. Então, eu acho que a área tá, tem muita gente interessada, tá? tem muita gente, é, é, inclusive advogados, operadores do direito, entrando em contato comigo para saber mais sobre a área. Então, eu estou bastante... É, com pensamento bastante positivo acerca do futuro da área no Brasil. É, eu não sei se eu estou correta em pensar dessa forma, mas agora, como a gente teve esse, esse é, avanço um pouco nas, nas redes sociais, por causa das necessidades que foram demandadas pela pandemia, é, talvez cresça também um pouco a necessidade desse mercado de trabalho, né? não só a nossa vontade de ocupar ele, mas a nossa necessidade de ocupar ele também, né? É interessante, porque a gente sempre, de vez em quando, né? não é sempre, também não, mas de vez em quando a gente vê alguma coisa na mídia, né? É, sobre uma, uma, uma evidência linguística que poderia ter tido o olhar de um linguista forense, né? Tem então, uma amiga minha, a Jordana Leirá, ela produziu uma tese de doutorado e um, um livro, né? É, quando, quando o crime está no uso da língua. É, em, em que ela justamente analisa sentenças judiciais que julgaram crime de linguagem sem passar pelo crivo de um linguista, né? Então fica aquela apoderação. Aquela o que a tese dela faz é mostrar onde o linguista poderia atuar e como que ele poderia contribuir, mas não teve isso, né? Então é, tem muita atestação de falta, né? Onde a gente poderia atuar, mas não atuou. Então Daqui a pouco, né, quanto mais os operadores de direito né, ficarem sabendo da existência dessa área, principalmente por meio de eventos acadêmicos multidisciplinares, né, publicações, não só publicação na nossa própria área, né, mas publicação de... de de, por exemplo, divulgação científica, é, matéria jornalística, algo que realmente chegue até esses outros, esses outros profissionais. A Sheila ela está fazendo um trabalho excelente lá no Espanha, por exemplo, né, porque ela direto está na mídia, nas redes sociais, e isso é muito importante para que outras pessoas venham a saber o que, que é a linguística forense e como que a gente pode contribuir, né? Professor, por fim, eu vou deixar um espaço aqui para você colocar referências de leituras para as pessoas que se interessem pelo seu trabalho, pelo linguístico. E a gente vai colocar as referências na descrição do vídeo depois. Perfeito, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar na, na, na estante, que aí eu já mostro, porque eu nem tinha preparado isso. Vou, vou pegar e depois vocês cortam. Prontinho, gente. É, então, vou fazer, vou recomendar alguns aqui, principalmente o livro de amigos meus, né, porque eu, do, do pessoal da linguística forense. É esse livro aqui, Linguagem e Direito, Caminhos para a Linguística Forense, foi organizado pela professora Virginia Colares lá da UNICAP, no Pernambuco, né, conta com um capítulos de várias pessoas, inclusive aqui no Brasil, que trabalham com não só linguística forense, mas também a perspectiva, né, linguagem e direito, temos também essa outra compilação, Linguagem de Direito, aqui, da professora Rosalice Pinto, Ana Lúcia Tino Cabral. As duas foram a Maria e a Maria das Graças, né? A, e a Maria e a Maria das Graças acabaram de ser meus professores no curso de especialização em Linguística Forense na UFRN. Foi o primeiro curso é, em Universidade Pública do Brasil, tá? Na, na área de Linguística Forense. E pronto. Esse livro também acabou de ser traduzido para o Brasil Pegos pela Língua, que a, que a Mariana comentou aquela hora. E esse daqui é o livro da minha amiga Jordana, que eu comentei com vocês: Quando o Crime está no uso da língua. Entretanto, gente, já também. É, eu posso mandar depois para a Mariana deixar aqui embaixo alguns PDF de acesso gratuito, né? então quem não quiser comprar agora, começar a montar a biblioteca, acesse esses livros em PDF, né, que são gratuitos, lê, se interessar pela, pela área, então, né, começa a procurar. Tem um livro chamado Perspectivas da Linguística Forense, foi organizado pela professora Daiane Celestino de Almeida, da Unicamp, é, o professor Rui Souza Silva, da Universidade de Porto, em Portugal, e o professor Malcolm Coulter, da UFSC, tá? É, tem um livro também chamado PDF, Prática de Análise Linguística Forense, que foi organizado pelo pessoal da UERJ. Eu tenho até um capítulo nele, então eu vou deixar para a Mariana colocar aqui é, para vocês conhecerem e tudo mais. Né? Para quem gosta de ficção científica, lembrando, né, ficção em geral, né, não sei se isso é assim, enquadro gênero ficção científica, mas tem do, dois seriados, né? a série Man, é, Manhunt, The na Bomber, que é uma série... É, disponível numa plataforma de streaming bastante famosa, é, e conta um dos primeiros casos né, nos Estados Unidos, o primeiro caso em que efetivamente uma perícia linguística levou né, à prisão de alguém, porque antes disso já teve pessoas atuando como linguista forense nos Estados Unidos, mas é, não tinha conseguido um mandado de busca por, esse, por essa perícia, né? Que é, o, que é o caso do Una Bomb, né? um caso bastante famoso nos Estados Unidos, um terrorista doméstico. Também tem uma série chamada Criminal Minds, a partir da oitava temporada, tem uma personagem, né? acho que é Alex Blank o nome dela, em que ela é uma linguista também. Né? Tem toda aquela ideia de linguista como poliglota e tudo mais, então se vocês retirarem toda essa possibilidade né? de... de... Essa licença poética da obra, claro que tem muita coisa ali que vocês podem aproveitar também, tá? mas, claro, não, não, é, uma, não é uma referência científica, mas serve para vocês aprenderem, e criar gosto pela linguística floresta. Eu achei as dicas ótimas, final mais eu conheço também. Ótimo. É, é isso, professor, se você quiser se despedir, eu deixo esse espaço para você, e aí eu posso interromper a gravação. Tá bom, então eu quero agradecer né, o convite que vocês fizeram, é, é sempre bom falar de linguística forense com pessoas interessadas, principalmente em curso de linguística, né? eu gosto muito de é, destinar é, o que eu venho fazendo, destinar essas, essas minhas ideias para pessoas da letras. E, e dizer, se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato, estou à inteira disposição de vocês. Obrigado, professor. É um prazer nosso ter você aqui. Igualmente, obrigado. <risos>